O aplicativo da Genial Investimentos foi feito para você investir no seu ritmo com toda a segurança e facilidade. Eu vou te mostrar. Clique na barra para ver o menu principal com todos os caminhos do app. É só arrastar de um lado para o outro. Pode minimizar se quiser. Clicando nas suas iniciais, você tem acesso aos seus dados. Tem também configurações central de ajuda, informações para o imposto de renda e para transferir esse dinheiro para cá. Depois dê uma olhadinha aqui com calma. Tem um vídeo explicativo com todos os detalhes. Voltando à tela inicial, logo abaixo do seu nome, está o número da sua conta Genial. Do lado direito, neste sininho, estão os comunicados que enviamos. Aqui está o seu patrimônio total. É tudo que você tem na Genial. Investido, parado na sua conta ou bloqueado. Saldo em conta corrente que é o que você tem aqui com a gente e não está investido neste momento. Disponível para investir é quanto já pode ser aplicado agora. É o seu saldo, menos os valores comprometidos com algum outro objetivo. Por exemplo, quando você compra uma ação, o dinheiro não sai imediatamente da sua conta, e sim dois dias depois, mas até lá não pode ser usado. Estes e outros recursos já comprometidos são descritos aqui, nos lançamentos futuros. Por isso, este campo pode estar negativo, mas ele também mostra o que vai entrar na sua conta, como dividendos. Saldo Bloqueado é o valor que está comprometido com o um IPO, por exemplo, ou que está sendo usado como garantia para operações de contratos futuros. Aqui abaixo está o resultado em carteira. Ele traz o balanço dos seus investimentos no mês, no acumulado do ano e em 12 meses. Ele é um número aproximado, já que a maior parte dos investimentos tem um atraso de um dia para entrar nesta conta. Os fundos de investimentos chegam com atraso de dois dias. Nessa ilustração está o resumo do que você tem investido com a gente. Nesta fileira estão alguns fundos escolhidos por nós para você, de acordo com o seu perfil de investidor. Até a próxima!